Proteção contra a malária. O mosquito que transmite a malária está ativo do pôr do sol ao amanhecer. Use repelentes, redes mosquiteiras e a medicação adequada.